a sincronia. Que tom você está na citar aí? Esse aqui estou em ré. O tambor está em ré. Olha. Que... É incrível. A gente está no mesmo tom. O tambor está afinado. É difícil para quem conhece um pouco de música afinar o um coro. Né? Por um acaso a gente não afinou nada e está afinado no mesmo tom. <risos> Legal, Marcos. Vamos falar dos tambores para as pessoas. Gente, Perfeito. na pele o reino animal, na madeira o reino vegetal. O som acorda a energia da terra, traz a Kundalini, que eu expliquei agora, o som da jiboia, da jiboia branca, esse poder todo. Como é que é para os indianos? Eu estive no sul da Índia, que eu falei no programa passado, Sim. que eu falei que eu conheci os macumeiros da Índia, né? Porque, puxa vida, eu conheci os tambores, conheci os rituais em mata deles também, que o pessoal pensa que é só templo lá. Como é que é a tua experiência com as percussões, lá? Olha, são maravilhosas e elas têm uma linguagem própria que... É, se chama konakol ou conacol que você, é, de forma, nas, um, cantando, canta as notas que são as posturas dos dedos batendo na pele. Então, na tradição do, do, do, dos tambores, principalmente da tabla, que é um par de, de, de instrumentos parecido com um bongo, vamos dizer assim, e também nesta kanjira, você pode pronunciar os sons e tocar ao mesmo tempo. Eles fazem diversos ritmos. É uma coisa muito ampla, mas o, o interessante é essa partitura oral dentro da tradição. Toda a tradição é passada de forma oral. Uau. Então, o conáculo poderia ser: tac Uau, Zé. Aqui no Brasil a gente tem dois por quatro, três por quatro, que são sons são takadim internacionais, são marcações internacionais, ok. Ali tem umas coisas 11 por 10, né? Exatamente. É, é algo tem muito Tem que nascer rico. indiano para aprender isso, Exatamente. né, cara? Exatamente. Eu me baseio num ritmo de 5, de 7, às vezes de 11. Ou seja, só para quem está ouvindo agora e não tem uma certa noção, vamos dizer assim, o nosso samba de tradição afro-brasileira... 2 por 4. Exato. Trabalhamos com números pares. E no Oriente a gente tem muito número. A ínimo, marchinha 3x4, a valsa 3x4. Exatamente. E no caso, assim, cada ritmo deles tem nomes diferentes. Por exemplo, em sete tempos eles chamam de Rupak. E em dez tempos, é. Ai, agora não me lembro. Jalau. É... E, e tem uma série de outras subdivisões que eles fazem o Konakur. Eles vão percutindo com as mãos e depois tocam a mesma coisa cantada nos tambores. Uau. Aí o um ouvinte também tá perguntando, tá, mas isso é uma aula de música? Não, deixa eu explicar bem para vocês o que acontece. Como eu falo em alguns programas, falo dos meus, dos meus trabalhos, a gente tem que ampliar essa questão das nossas antenas buscando frequência maior, buscar um cérebro novo. né? O despertar é isso, você desperta com um cérebro novo. Esses trabalhos da música, da meditação, dos ritmos, mexe com o cérebro desenvolvendo novas antenas, novas sinapses e novas percepções. Né? Até para desenvolver o terceiro olho, a clarividência, etc, etc. Os ritmos, a riqueza de percepção dos ritmos, tira você da frequência é, normótica, isto é, da frequência menor. Então, isso tudo tem a ver com o despertar, com a percepção, com a abertura do terceiro olho, do adnachakra, é, tem a ver, tá? Não é à toa, não está separado música de espiritualidade ou de despertar de consciência. É exatamente por isso que eu trago o Marcos aqui, Exato. por isso que eu acompanho o trabalho dele, que eu Exato. sou seu fã. Obrigado, <risos> querido. Sou seu fã. Eu também tenho acompanhado toda a tua pesquisa, o teu trabalho musical, agora também o lançamento do teu livro. E eu sinto-me muito honrado em estar descobrindo agora, ou seja, os últimos cinco anos, todos esses conteúdos e poder engajar-me nesse caminho também. Perfeito, não? E, e a, esse e... teu disco tem todo o meu discurso de unidade, gente. Exatamente. Não tem separação entre mantras e música chamana, jamais. Exatamente. Jamais. E não você falando isso. do tambor, a divindade, o Deus Shiva, que é considerado o criador do universo, ele tem numa das mãos o tambor que eles chamam de Damaru. O tambor que dá a pancada inicial, o Big Band, como eu falei no programa da, da semana passada. E na outra ah. mão, o fogo. É como se fosse o ciclo da vida. O nascimento, o tambor, a origem, o Big Band, e a combustão, que eles têm lá o cântico do Agni Rotra Então, ciclos de reencarnação da própria vida. já A roda a de samsara. Isso. Outra coisa que eu aprendi, a palavra samba é um dos nomes de Shiva. Olha. Samba. Sabia? Não sabia? E que não. o shivaratri cai muitas vezes no carnaval nosso. Oh, <risos> Olha que... a ligação, não tem separação, gente. <risos> eu falo, não existe coincidência, né? E é curiosíssimo, por exemplo, eu durante a, a, a, a gravação do processo encontrei uma similitude muito grande da nossa tradição, né? Com, por exemplo, não só da Índia. Mas eu também não conhecia os índios, a tradição dos índios norte-americanos. Maravilhoso. E... A gente chama de Caminho Vermelho. Ah, caminho é, Vermelho. É. Caminho. E, por exemplo, eu gravei uma canção, Rei hey, We que é da tradição Hopi. E ela faz uma homenagem, ela faz uma alusão ao nosso beija-flor. E eu soube disso na gravação. Tomás, quanto tempo a gente tem aí? Tem quatro minutinhos para a gente fazer e depois encerrar. Marcos, eu vou te convidar milhões de vezes Poxa, aqui. <risos> eu, muito honrado de estar com todos vocês aqui hum. e a gente pode ouvir um pedacinho do Traz de... essa música aí, hey Tomás. Na caixa, Tomás. Então, assim, as águas, exatamente. Os índios Hopi do Arizona consideram o um Beija-flor um herói que salva a humanidade da fome, pois acreditam na sua relação com Deus da germinação e do crescimento. O beija-flor, ele nos estimula a encontrar a doçura e a alegria de cada situação. Esse pequeno pássaro bate as asas com muita frequência, muita velocidade, muito acelerado. Por isso ele é tido como um símbolo de alegria e energia. E para os índios de toda a América, o beija-flor simboliza a beleza, a harmonia, a verdade e a força e é o nosso sagrado beija-flor. A canção dessa tradição Hopi fala que voaremos como as águias voando tão alto e dando voltas no universo em asas de luz. Nela também a gente faz uma declamação de um texto Hopi que fala que o espírito sinuoso, no caso, o Itichai, o beija-flor, ele abre seus caminhos, através das ramas, dos galhos, das folhas, ele abre o nosso conhecimento e reverencia o nascer do sol. Ele vê na luz do amanhecer, grandes asas com plumas coloridas que crescem em silêncio durante o seu sonho. E no insight de alegria, ele voa acima das velhas promessas, além do horizonte, das florestas, em direção à imensidão do mar, até o alto mar, como anéis ao redor da estrela da manhã, as mágicas luzes do amanhecer. É uma canção muito zen no momento do disco, em que a gente reflexiona e dá uma respirada quase numa meditação o beija-flor aqui na tradição yana também é o um símbolo da expansão pela bebida pela madre ayahuasca quando se atinge a visão do beija-flor atingiu-se o ponto da expansão maior olha não tem coincidência não né? okay. como nós falamos antes eu estou aprendendo a descobrir que o oriente o ocidente a toda essa linguagem né do, do, do, ali desde o pacífico desde norte-américa os indígenas Puxa, é, é uma só... uma coisa fluida, né? Um conhecimento ancestral. É realmente incrível, Paulo. Eu estou vivenciando um pouco mais esse processo e eu brinco com os meus amigos todos, eu digo. Eu recebi é, toda essa mensagem e... Minha única responsabilidade foi juntar músicos e transformar esses textos em pequenas canções suaves. Assim. Nossa, as suas músicas dizem muito para gente. Eu já te acompanho dentro em outros CDs. Okay. Gente, o tempo aqui é escasso mesmo. Temos um minuto. Marcos, mais uma vez um super obrigado. Eu Nós vamos saindo daqui agora, correndo atravessar a rua aqui para a Livraria Cultura 2073. Eu vou estar lá para dar um abraço em cada um de vocês que foi lá. Na precisar o lançamento do meu livro, 11 Passos Despertar. Trarei o Marcos mais, mais, mais vezes aqui. Na minha página, ele é meu amigo, Paulo Sérgio Oliveira, com 2 Hs. Você vai ver Marcos Santuris com Y. Uh, se você não conseguir, escreve para mim. Adquira esse CD, que é genial. Eu acho que... É, nunca existe o ápice, mas eu acho que, Marcos, você acertou na veia nessa tua unidade toda do xamanismo, que é o meu discurso aqui, nesses cinco anos de rádio. Cara, gratidão. Eu que agradeço a todo o teu público e, como se diz, estamos juntos. Pause, pause, pause. Eu vou terminar aqui agradecendo a esse momento meu especial de estar com você, estar com o Tomás, a galera aqui, aos ouvintes, agradecendo ao Pai Maior, a Pátia Mama, aos meus ancestrais, agradecendo ao sucesso nesse tempo de rádio, ao acompanhamento nas mídias, meu trabalho cresceu muito, vocês vão achar lá, agradecendo... As turmas de formação em Constelação Xamânica que eu faço, agradecendo aos meus alunos de Toque do Despertar, agradecendo aos índios, à força indígena, aos guias que me gu... levam e elevam a serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei. Rauch.